Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Manuel, fui aluno de Renato na especialização de periodontia aqui na BEL de Recife entre 2009 e 2011. E agora estou fazendo parte da primeira turma do Perometor VIP, um conceito de curso online que foi muito bem pensado, muito bem desenhado por Renato, onde ele aborda desde, as, desde conceitos básicos em periodontia até dicas importantes aí em cirurgia plástica periodontal. Tá? Recomendo demais esse curso, apesar de ser um curso online, essa distância física entre professor e aluno não interfere em absolutamente nada. Uma vez que a gente pode participar, a gente interage durante as aulas, tirando dúvidas, fazendo questionamentos, enfim. É muito válido o projeto. Estou é, gostando muito do, do modelo do curso e super recomendo para quem é especialista, para quem não é especialista. Enfim, para quem quer trazer um pouco mais da periodontia no dia a dia do consultório, tá bom? Fica a dica aí, vale a pena. Um abraço a todos.